Seja na internet ou em materiais impressos, comunicar por meio de elementos visuais é fundamental para expor uma ideia ou vender seu produto. No IEF Sul de Minas, o curso técnico em comunicação visual forma profissionais que executam projetos de design, integrando soluções de mídias impressas e digitais para fins comerciais, institucionais, promocionais e editoriais, dentro dos padrões técnicos e de qualidade do mercado. Durante os três anos de formação, o estudante tem contato com temas como composição visual, design editorial, tratamento e edição de imagens, materiais e produção gráfica, tipografia, marketing e empreendedorismo. Este curso prepara você para trabalhar em gráficas, Agências de publicidade e propaganda, editoras, jornais, revistas, biros gráficos e empresas de mídia digital. Venha estudar comunicação visual com a gente. Acesse portal.ifsudminas.edu.br